Você gosta mais de ouvir ou de falar? Vamos refletir? Sabe aquele ditado de que Deus deu dois ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos? Pois é, mas nem sempre é isso que fazemos, não é verdade? Eu, sinceramente, acredito que a maioria das pessoas gosta mais de falar do que de ouvir. Permita-se fazer uma experiência. Convide uma pessoa para te ouvir por dois minutos e vice-versa. Vai dar uma vontade danada de falar a respeito do assunto. Pois é, mas muitas pessoas, eu, você, temos aí o desejo de falar aquilo que sonhamos. As alegrias, tristezas, frustrações, entre outras coisas, e não fazemos para não sermos julgados. Agora, será que a pessoa que fala te pede opinião ou espera ser julgada? Nem sempre. Então permita-se guardar a informação para si. Você com certeza vai adquirir uma ferramenta importantíssima na sua vida, que é a arte de ouvir. Faça isso. Pense a respeito. Comece a ouvir mais se torne uma pessoa mais equilibrada e mais confiável. Vamos juntos e até o próximo Chá de Reflexão!